Essa semana trouxe situações muito difíceis para o que está acontecendo no Brasil e até no mundo. Mas a morte do menino João Pedro, que aconteceu no Rio de Janeiro, sendo assassinado por tiro de helicóptero, depois sendo levado, desaparecendo nas proximidades da família e só sendo encontrado muito depois, Menino pobre, negro, habitante de favela do Rio de Janeiro. Isso caiu drasticamente no sofrimento humano das pessoas que com ele convivem e por todos aqueles que entendem que o Brasil precisa deixar de ser um país racista. Na verdade, historicamente, o Brasil é um país de vida autoritária. Ora, só compreender que o racismo foi uma decisão governamental, mas também uma decisão de uma parte significativa das elites brasileiras. E esse racismo acabou sendo incorporado pela população brasileira. Trata-se de algo inusitado. Juntamente com isso, aconteceu nos Estados Unidos a morte do Jorge Flores. Negro, que também estava numa situação de protesto pela morte de um outro negro, quando foi apanhado pela polícia nos Estados Unidos, e um dos policiais, com o um joelho em seu pescoço, fez com que ele ficasse sem respiração, sofrendo com falta de ar, e dizendo, eu não estou respirando, seu joelho está no meu pescoço, eu não estou conseguindo respirar, foram suas últimas palavras, porque ele morreu assassinado pelo joelho do policial que ficou em cima dele e com o joelho no seu pescoço. São situações que abalam efetivamente a compreensão do que representa a vida humana, pelo fato da pessoa ter a pele diferente na cor torna-se suficiente para ela ser discriminada, tratada com absoluta falta de consciência, de solidariedade, de respeito humano. E assim tem acontecido no Brasil com relação à questão do racismo, um racismo que precisa ser vencido e que está estruturalmente com uh, parte da vida brasileira, da vida e das ações gerais. Mas não é só essa questão tão importante, tão grave, que está incomodando a vida de todas as pessoas, especialmente de nós brasileiros. Porque a população saiu à rua, a população saiu para se manifestar contra o racismo, contra o autoritarismo, contra o neofascismo que tem caracterizado as atitudes governamentais brasileiras e impulsionada por determinados setores que fazem parte da estrutura social do Brasil vejam, por exemplo aquele grupo que acabou tomando parte do espaço da esplanada dos ministérios com a liderança de uma moça sem nenhuma qualificação como ser humano uma tal de Sara Winter, 300 pelo Brasil. E ela passa a se fazer mobilizações contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Brasileiro. Não que o Supremo não tenha seus problemas através de seus ministros. Não que o Congresso Nacional, através de deputados e senadores, não mereçam, em muitas circunstâncias, uma atitude... Que peça a eles, que exija deles um comportamento mais patriótico, mais cheio de respeito às instituições brasileiras, ao povo brasileiro, a serviço da população brasileira. Mas não tem cabimento uma pessoa colocar 300 lugares para as pessoas ficarem ali alojadas nas proximidades do Palácio do Planalto, nas proximidades da, da Câmara Federal, do Senado. E aí, evidentemente, que a partir de um determinado momento, a polícia do Distrito Federal e o Supremo determinam a remoção daquelas barracas. Eram barracas que estavam ali para intimidar, semelhantes, com aspectos semelhantes, alguém financiando que não há possibilidade de se montar 300 barracas muito parecidas entre si, se não houver o financiamento feito por alguém. E é justamente no momento em que se está pesquisando quem é que está pagando toda aquela estrutura de fake news que tem acontecido, que aconteceu no período eleitoral e que tem acontecido sistematicamente contra interesses da população brasileira e atacando setores da população brasileira. Essa moça, Sarah Winter, fez discursos agressivos contra membros do Supremo Tribunal. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer num dado momento, que pede-se sua prisão. Removeram as barracas que lá estavam, através da polícia do Distrito Federal, por determinação do Supremo, por determinação é, do, da, do policiamento do Distrito Federal, e ela reagiu. Reagiu considerando que aquilo era um absurdo, que não podia tirar que ela estava lá se manifestando. Na verdade, quando se manifestaram, eles queriam que fossem os 300 para o Brasil, mas um passavam de 30 pessoas. Agressivas. Sem respeito a nada e a ninguém atacando duramente as estruturas de governo brasileiro e, consequentemente, gerando riscos da estabilidade para as instituições. Então, havia necessidade de uma reação, porque, veja, se o Supremo, se a Secretaria de Segurança Pública não tomam as atitudes que são necessárias diante desse quadro que está pintado, o que, que pode acontecer? Desenfreia-se essa atitude de fazer o que bem entendem, acham que podem mandar em tudo. Bem, aí o que vai acontecer? Essa moça foi presa. Mas antes disso, os grupos que a apoiam passaram a mandar bombas e fogos contra o prédio do Supremo Tribunal Federal, fazendo agressões, falando barbaridades tratando os ministros com absoluto desrespeito. É verdade que muitos deles acabam se comportando e atraindo esse tipo de comportamento. Mas as instituições as instituições não podem se curvar a esse tipo de atitude, porque senão virão outras consequências. Com isso, então, e a prisão dessa moça, e a prisão daqueles que fizeram aquele estardalhaço com fogos em cima do, do Supremo Tribunal, vêm as consequências para suas vidas. Ficam marcados definitivamente. Há quem imagine que eles até queriam isso mesmo. Porque aqueles aloprados que concordam com esse tipo de impostura, de posição por parte dessas figuras, mereceriam o ostracismo. Mas há quem acredite nisso. A quem vote nesse tipo de gente e, consequentemente, se eles se candidatarem, poderão até ser eleitos. Mas o que nós precisamos tomar cuidado é com a preservação das instituições. Precisamos fortalecer o Supremo Tribunal Federal, precisamos fortalecer o Congresso Nacional, porque são as garantias da democracia. Ainda que não estejam agindo da maneira como nós gostaríamos, como nós entendemos que eles deveriam agir, se comportando, consequentemente, como os verdadeiros guardiões da Constituição brasileira e tomando atitude contra aqueles que usam de fazer agressões completamente descabidas, mas precisamos preservar as instituições. E preservar as instituições significa fazermos a luta obedecendo os instrumentos estabelecidos pela Constituição. E, no meu entendimento, está na hora do presidente da República, que já fez muitas barbaridades, que já cometeu muitos crimes, ser responsabilizado pelos crimes que tem cometido. Cabe ao Supremo Tribunal Federal tomar as atitudes nos que diz respeito aos fake news, ao Superior Tribunal Eleitoral caçar a chapa que foi eleita sob a presidência do eh, Jair Messias Bolsonaro e vice Mourão e providenciar que se realizem novas eleições no Brasil, para que a população brasileira se posicione claramente contra esse, essas atitudes arbitrárias que são características de um governo que não tem sustentação, que não passa hoje daqueles 300 para o Brasil que chegam no máximo a 30. Se manifestam agressivamente, são estúpidos, desrespeitam a estrutura social do país e a estrutura administrativa do país e merecem ser tratados da mesma maneira com todos os cuidados constitucionais, mas irem para a cadeia e responderem pelos crimes que estão cometendo. O Brasil não pode se sujeitar a comportamentos desse gênero. Mesmo que eles tenham interesse de ir para processos eleitorais e tenham feito essas atitudes como uma forma de promoção, mas tem que estar presos, responsáveis por aqueles absurdos que tenham praticado durante esse período com todas as consequências para suas vidas futuras. O Brasil tem jeito, mas para que ele tenha jeito, é preciso que as instituições funcionem. É preciso que o Supremo Tribunal Federal haja claramente e que o Superior Tribunal Eleitoral também cumpra o seu papel, caçando a, caça, a, a chapa que foi eleita sob a presidência do Jair Bolsonaro. O Brasil precisa se recuperar e nós estamos aqui ajudando nessa discussão e pedindo a todos os brasileiros, em todos os espaços, que nos manifestemos, mostremos a nossa indignação contra um comportamento que desrespeita as nossas instituições. Um abraço para todos os amigos e amigas e que nós possamos construir um país muito melhor a partir da nossa consciência cívica e de amor ao nosso Brasil.